Olá, tudo bem? Vamos para mais uma produção rápida e objetiva aqui no nosso canal com foco em psicologia, desenvolvimento pessoal e saúde. Vamos lá então. E hoje eu vou abordar a temática a partir de uma reflexão, de um questionamento, melhor dizendo, de uma pessoa que acompanha os nossos vídeos no YouTube, o Victor Viana. Então, Victor Viana, é pra ti hoje. O Victor diz o seguinte... Doutor, quando alguém enche minha cabeça de conversas, meu cérebro fica fadigado. O que faço para controlar? Então, o que a gente consegue fazer? O que a gente pode colocar em ação para lidar com essa situação que o Victor Viana está levantando? Logo depois da vinheta, a gente conversa sobre isso. Enquanto isso, curta, assina e comente. Até mais!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 Então, vamos lá pensar o questionamento do Vitor Viana, Victor Viana falando dessa questão de que quando alguém enche a cabeça dele de conversas, ele acaba se sentindo cansado. Então, há várias reflexões que a gente pode abordar aqui e eu vou abordar alguma, algumas, tentar ser no plural até delas. Primeiro, é importante que tu tenha uh, situações de vida que promovam o elevar da tua energia para que quando ocorra algum tipo de pedido da tua atenção, algum tipo de demanda da tua energia, tu tenha energia suficiente para ajudar o outro, contribuir com a tua energia ou até energia para dar uma pausa, ou seja, dizer não, manifestar um não para esse tipo de solicitação. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar na gente, na qualidade da energia que a gente tem para viver. Então, por isso, pense no teu cotidiano, pense nas estratégias que tu vem utilizando para gerar mais energia, para que tu funcione bem do ponto de vista psicológico, físico, corporal, comportamental, enfim, tá? Pense nisso. Ah, Alex, mas eu não estou uh, utilizando, eu não sei nada do que gera energia positiva para mim. Então chegou o momento de pensar. Vai pensar o que te gera uh, felicidade, bem-estar. Está com dificuldade de pensar isso agora? Faz um resgate da tua história, o, o que tu viveu na tua infância, na adolescência, não sei qual a fase da tua vida que tu tá agora, a gente tem um público que é muito grande, de mulheres com idade mais ou menos em torno dos 20 aos 40 anos. E então, aqui eu posso falar, né, pensa na tua infância, pensa na adolescência, início da vida adulta, logo ali depois dos 18 anos, e que tu fazia e te dava uma sensação boa de energia, de ter condições de continuar vivendo então a partir disso tu começa a ter mais energia também para ajudar os outros tem uma maior capacidade de não se sentir tão cansado ou cansada para escutar e conversar com o outro e também a outra estratégia é conseguir dizer não colocar um limite e aqui a gente tem várias maneiras de colocar um limite uma das maneiras seria eu não posso falar contigo agora a gente pode falar em outro momento depois a gente conecta novamente, a gente conversa sem problemas. Ou, oh, não tenho condições de resolver esse tipo de questão que tu está enviando, que tu está uh, me demandando, quem sabe pode falar com X pessoas, encaminha lá para outras uh, situações, para outras pessoas que possam auxiliar. Esse sujeito que está demandando que tu auxilie numa temática que tu se sente mal ao lidar com ela sente cansado ou cansado. Então, vídeo bem rápido para auxiliar nessa reflexão a, aqui do Victor Viana, que mandou essa mensagem auxiliando a gente aqui na geração de conteúdo do nosso canal do YouTube. Se tu gostou desse tipo de, de produção rápida, objetiva, com foco em psicologia, desenvolvimento pessoal, saúde, bem-estar, lembra de fazer como o Victor Viana. Desce aqui no vídeo, digita os teus comentários e também aproveita para compartilhar com outras pessoas que estão vivendo essa situação de se sentirem mais cansados, né? pessoas que já não conseguem lidar muito bem com as demandas do cotidiano, colabora com elas. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima produção. Tchau! Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor.